as três maiores salvações da bíblia o primeiro é jonas de acordo com as escrituras ele foi tragado por um enorme peixe passou lá incríveis três dias no fim ao se arrepender o peixe cospe jonas que sai sem um arranhão a segunda é a Rainha Esther. O seu povo foi todo condenado à morte pelo ministro Aman. Após três dias de jejuns, o decreto não foi somente revogado, como invertido. No final, quem morreu foi Aman e seus filhos. O terceiro é Daniel que desobedeceu o decreto do rei e fez o pecado de rezar para Deus. Foi condenado a passar uma noite na cova dos leões. Ele passou o tempo todo pedindo para Deus por sua salvação e saiu de lá ileso. Ele afirmou que um anjo foi enviado e o protegeu das feras.